Não, não posso justificar o que falar, porque é um direito que tenho. E, como sabem, eu, a maior parte dos que aqui estão já me conhecem. Eu nunca fiz nada, nem dei nada a ninguém que eu não pudesse ser do ponto de vista legal. É isso, é isso. Eu não, de vista legal. não sei, terão a oportunidade depois de ver o que eu vou dizer. Tá bem, muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia. Vamos dizer todas as coisas importantes. O que é importante são essas Vão ouvir lá dentro. De de... esta vai estar, vai. Vai estar? Vai, sim. O vai estar cá? Sim, sim. E vai querer falar vai lá dentro? Uh, não, isso agora uh, não, não tem sentido isso, do nosso ponto de vista. Mas uh... vai defender aquilo que também já tinha dito no início desta fase? Naturalmente. Que Bom, não sim. cometeu nenhum crime, o Luís Claro, Pereira. claro. Vão ver como isso é claríssimo, claríssimo. Em que é, doutor, por exemplo? Em que ah, é, é que foi Bom, tudo, na verdade, quer dizer, a acusação tem, enfim, agora, depois vão ouvir lá dentro, não, não vale a estar aqui a dizer, vão, vão com certeza estar lá e vão estar atentos, vão ver a quantidade de falhas, desde técnicas a factuais, a tudo, enfim, vão ver. Este é o momento de tirarmos as nossas conclusões e defendemos por que motivos entendemos que os nossos constituintes não devem ser pronunciados. Considera que o seu constituinte não devia estar aqui? considero. considero porque não há nenhum tipo de crime que ele tenha praticado e, portanto, é isso que eu aqui tentarei demonstrar. Bom dia! Uh, não não cometeu nenhum crime vi neste processo? Tenho a certeza absoluta não. que não.